Pessoal, boa tarde, tudo bom? Estou aqui, sou o deputado Fábio Félix, como vocês sabem, estamos aqui agora ao vivo para fazer um balanço um pouco dessas atividades da semana. Foi muita coisa, e para quem não conhece aqui a Câmara Legislativa, ontem a gente encerrou o trabalho legislativo, que é aquele trabalho das sessões, das comissões, onde vota projetos, orçamento. Eu estou aqui agora na, na Praça do Servidor, que é essa praça aqui da Câmara Legislativa, aqui embaixo, para poder contar um pouco como é que foi a semana. Foi uma semana muito cheia. Infelizmente, muita coisa fica para a reta final do Poder Legislativo. A gente votou o orçamento. Então, o orçamento que vai pautar o Distrito Federal o ano que vem inteiro. Né? Todas as iniciativas, investimentos, projetos, programas, valorização ou não de servidores e servidoras públicas, prioridades do governo. Então, o orçamento é algo muito importante. Foi votado ontem, uma hora da manhã. Foi a hora que a gente votou o orçamento. Também foi votado essa semana o IGES que é o Instituto de Gestão Estratégica lá no meu Instagram tem um vídeo na minha na minha página falando só sobre isso a gente se posicionou ao contrário infelizmente a terceirização né da saúde abre uma porta horrorosa para a terceirização da saúde pública é, e além disso não teve discussão não teve debate foi de última hora é, autorizou o IGES a construir sete UPAs sem licitação, então um grave problema e a gente já entrou, a oposição inteira, com um mandado de segurança na Justiça do Distrito Federal. Então talvez nos próximos dias a gente tenha uma decisão sobre isso. né? Também tivemos um embate aqui, o movimento cultural veio para a Câmara Legislativa e a gente foi para cima defendendo a Lei Orgânica da Cultura, contra o decreto é, do governo, que é um decreto que vai contra a Lei Orgânica da Cultura, né? E desqualifica alguns pontos da lei orgânica, e eu acho que foi um embate duro. Não tivemos a, a vitória no plenário, mas a gente teve uma vitória política porque é, houve depois alguns gestos para negociar, para revogar pontos do decreto. Então, acho que é uma demonstração de força do movimento cultural para o fortalecimento da cultura do Distrito Federal. Então, eu vejo isso como bem importante. Encerramos o dia ontem com um negócio muito legal, que a gente apresentou um projeto de lei para garantir, na legislação, o direito ao nome social nos concursos públicos. A gente sabe que já tem decisão do Supremo sobre o respeito ao nome social, já tem decisão do Supremo que garante a mudança do nome do registro, só que a mudança do nome do registro ela é cara, ela é muitas vezes é custosa para lutar, é, o processo de transição é um processo muito complexo, então o respeito ao nome social é um tema importante, é um tema que a gente precisa valorizar. Né? Então Foi aprovado, infelizmente teve cinco votos contra no segundo turno, não sei exatamente porquê, Deputados e deputadas ainda não entendem, não compreendem a importância de respeitar a identidade de gênero das pessoas. Mas nós lutamos muito e agradecemos a todos os deputados, deputadas que estavam no plenário e votaram a favor. O projeto agora vai à sanção do governador Ibanez. Então foi uma vitória né, para o respeito à identidade de gênero e o reconhecimento que a Câmara Legislativa tem que fazer dessa pauta. A gente fez uma luta muito importante. Inclusive, em nome do pessoal é uma pauta prioritária para o nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, que é a terceira parcela dos servidores públicos do Distrito Federal. Eu sou servidor do edf recebi a primeira e a segunda parcela e não recebi a terceira parcela. Como muita gente da saúde, da educação e de tantas áreas não receberam a terceira parcela. Foram 33 acordos feitos nessa casa, aprovados em lei, que infelizmente não foram pagos em 2015. Desde 2015 não tem a terceira parcela paga, é muito importante a terceira parcela, a gente tem lutado muito para que ela seja paga e a gente conseguiu colocar na lei orgânica o pagamento da terceira parcela. Até porque o governador tem utilizado muito como desculpa para o não pagamento da terceira parcela uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre Roraima, que não cabe no caso do Distrito Federal. E agora tem autorização sim na lei orgânica, na lei orçamentária, assim como tinha lá atrás, quando essas leis, 33 leis foram aprovadas. Né? No, na, no primeiro turno, a carreira dos auxiliares de educação ficou fora né, porque houve um erro material que o código ficou fora da emenda. No segundo turno nós incluímos pela subemenda 709, então foi reincluído, então são as 33 categorias contempladas é aí na nossa proposição. O governador já está autorizado, ele precisa pensar os remanejamentos e as prioridades do governo, mas ele está autorizado pela lei orçamentária a pagar a terceira parcela dos servidores públicos, o que é muito legal. A gente também, essa semana, as últimas duas semanas, né, teve um trabalho muito intenso da Comissão Parlamentar de Inquérito. Anotei aqui os principais, principais trabalhos nossos e o que as pessoas têm perguntado também da Comissão Parlamentar de Inquérito do feminicídio. A gente elegeu a mesa diretora, na presidência está o Cláudio Abrantes e a deputada Arlete Sampaio e eu estou relator. Então é muito legal que a gente tem feito um trabalho assim, muito é, intenso na CPI. A gente fez duas oitivas já, uma oitiva com o secretário de Segurança Pública do DF e uma com a secretária da mulher, Érica Filipelli, que foi a última oitiva. Juntando os dados, a gente apresentou vários requerimentos de informação. A partir de agora, suspende, é suspendido o prazo de contagem dos 180 dias da CPI. Só volta a contar em fevereiro do ano que vem, primeiro de fevereiro, que é quando volta as sessões legislativas. Mas a gente não vai parar. A gente vai fazer todo o trabalho de análise dos dados que chegarem né, através das respostas dos 11 requerimentos de informação que nós protocolamos. E como relator, a gente, nossa equipe inteira vai continuar trabalhando muito pesado aí na, na, CP, na CPI do feminicídio para enfrentar esse fenômeno trágico que a gente tem falado tanto aqui no DF em defesa da vida das mulheres. Pessoas estão falando aqui sobre a ignorância de votar contra o nome social? Não, pois é, a ignorância de votar contra o nome social é muito grande, assim porque não se trata da religião de ninguém, da concepção de vida de ninguém, se trata de respeitar a identidade e como as pessoas querem ser chamadas, compreendidas na sociedade. né Então eu vejo isso como é muito grave, muito ruim, né que se vote contra o nome social, mas eu vejo o lado bom também, que é. A maior parte dos deputados e que estavam no plenário votaram a favor, ajudaram a aprovar o projeto, que foi aprovado em dois turnos. Ele teve três votos contrários no primeiro turno e cinco votos contrários no segundo turno. Então a gente teve um ganho um ganho político importante, agora isso mostra que a gente já aprovou dois duas, duas, é, projetos de lei nessa casa LGBTs, um foi sancionado e agora o nome social vai aguardar a sanção do governador. Isso mostra que tem espaço e que a gente está consolidando nessa casa uma maioria para aprovar projetos de interesse do segmento LGBT, da nossa cidade do nosso país, porque a gente acaba virando referência. Até por isso que eu tô aqui, né gente? Não tô aqui à toa, tô aqui como LGBT também pra gente conseguir garantir, lutar para que a nossa pauta seja ouvida e possa ter ganhos concretos para as nossas vidas, né? Para que as pessoas não achem, achem normal a violência contra a população LGBT e a violência institucional, que é essa LGBTfobia que não reconhece a identidade de gênero, que tenta invisibilizar a nossa orientação sexual todos os dias, então isso é muito grave e a gente está ocupando esse espaço aqui, todas as cores, o Gabinete 24, que não é esse, obviamente, né, a gente tá aqui na área externa, podia ser a área externa do Gabinete 24, mas não é. Sem LGBT, agora dá tá até mais tranquilo, né, porque foi o ano inteiro que a gente pautou muito é, não só essa temática, então a gente tá tudo falando de servidor público, orçamento, economia, infraestrutura, direito à cidade, política para as mulheres, direitos humanos, da presidência da Comissão de Direitos Humanos, mas sem LGBT não é fácil, né. Porque é aquela piada recorrente, é a graça né, que tem, e é a LGBTfobia mesmo. As pessoas não quiseram sentar na cadeira de deputado do Gabinete 24. Acho que algumas pessoas acharam que só de sentar lá iam virar viado, né, sentando na cadeira do Gabinete 24. Mas a gente, é, o espaço da representatividade é um espaço fundamental, porque só o fato de a gente estar sentado, falando na tribuna, se posicionando sobre esses temas, isso de alguma forma faz. Alguns parlamentares, assessores, a sociedade que está atenta sensibiliza sensibiliza, né, abre um pouco os ouvidos sobre as nossas trajetórias, a necessidade de políticas públicas e, por outro lado, também constrange aqueles segmentos que achavam que podiam falar o que queriam sobre a gente e agora não podem, porque na frente ali da tribuna tem um LGBT que vai fazer o contraponto, que vai se posicionar também, que vai colocar sua trajetória de vida, que vai colocar sua história, sua história de violência. Então, acho que ser LGBT nesse espaço é muito contraditório, no um momento muito duro que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente tem o fato de estar aqui e a gente ter conseguido várias pautas, articulações, estar na presidência da Comissão de Direitos Humanos é uma demonstração de que essa representatividade ela tem uma potência em si, que ela pode ser transformadora também nos espaços institucionais. Eu vejo isso como nossa como algo muito interessante. Eu fiquei abismado nessa semana nessa última semana de votações com a quantidade de projetos do governo que chegam na última hora. Assim. É uma tentativa de desqualificar o Poder Legislativo, vocês imaginam assim, a gente está lá para votar daqui, sei lá, 30 minutos, chega um projeto do governo, um projeto do governo, e aí o projeto chega para a gente votar naquela hora. Ninguém analisou, não foi cumprido o prazo regimental para as emendas, não foi cumprido absolutamente nada, não passou nas comissões e passa tudo no plenário. Isso é um desrespeito à população, porque isso faz com que várias legislações que não são positivas sejam aprovadas. Então as pessoas aproveitam para enfiar um monte de coisa ruim nesses momentos né onde... É, não tem essa fiscalização, onde você não tem como olhar um montante de projetos que é aprovado de uma vez só no Poder Legislativo, então eu acho preocupante. Ontem mesmo a gente aprovou um PL, vocês terem noção aí, que é o PL que autoriza de novo os ônibus a usarem motor dianteiro, quer dizer, a saída do motor dianteiro foi uma conquista, porque o motor traseiro ele é melhor, para a acessibilidade das pessoas com deficiência é melhor para a saúde do trabalhador porque o ruído é altíssimo do motor dianteiro, ele esquenta, ele atrapalha o usuário ele é ruim para o transporte e para a mobilidade urbana mas ontem a gente aprovou um projeto sem discussão, sem audiência pública, sem nada então isso eu fiquei abismado com essa situação, acho que é grave isso A Carmen está te mandando um oi e o Alisson parabenizou pelo trabalho, Alisson Prata Ah, tá bom, obrigado Alison você foi parte desse trabalho também ajudou muito a gente esse ano a parada LGBT, a luta aí da, da, na Ceilândia em defesa dos direitos LGBTs. O nosso gabinete está super aberto. Obrigado, Carmen, também pelo pela, acompanhar nosso trabalho. A gente está aqui também à disposição com o coração aberto, gabinete aberto para ajudar nas demandas, como a gente tem assim acompanhado várias demandas. Eu quero falar de uma coisa que eu acho importante, que é a Comissão de Direitos Humanos. A gente até teve um almoço hoje de quem trabalha na comissão, foi muito legal. A comissão tem cumprido um papel muitíssimo importante na Câmara. A gente teve praticamente 200 demandas esse ano, então é, superamos todos os, os, os anos, assim, foi muito legal que as pessoas começaram a confiar na Comissão de Direitos Humanos como um espaço institucional onde elas podem buscar ajuda, que elas podem fazer uma denúncia, abrir uma demanda. Né? E a gente tem trabalhado muito em cima dessas demandas, tem demandas mais simbólicas e tem demandas que são de uma articulação mais ali é, simples, mais objetiva e a gente também está ajudando nelas. Só ontem a gente recebeu duas denúncias, essa semana na verdade do Hospital Regional de Ceilândia, da situação dramática, da demora no atendimento, da falta de médicos, da situação precária com as chuvas, alaga, entra água, a situação física mesmo, estrutural, e a gente está acompanhando, a gente está ligando, inclusive esses dois casos que denunciaram, a gente está ligando no hospital para denunciar, para pedir providências e na Secretaria de Saúde, para vocês verem como a comissão trabalha nessa articulação de rede, tem profissionais muito habilitados que têm feito esse trabalho um assistente social, que também tem ajudado nessa articulação, nessa pressão, no encaminhamento de todas as demandas que chegam, a gente encaminha para as instituições e tem respostas dessas demandas, né? então teve aquele caso de abuso de autoridade do DETRAN, que nós acompanhamos, teve um teve um casos de violência policial que nós acompanhamos, teve um caso de violência da extrema-direita, de um grupo neonazista na Ceilândia, nós acompanhamos de perto, teve o um caso de violência LGBTfóbica das facadas, muito triste, nós acompanhamos de perto, então teve muita coisa é, que chegou na Comissão de Direitos Humanos e a gente está mostrando que o direitos Humanos está é, aberto, né tá aberto para a população, que os Direitos Humanos eles são fundamentais para uma sociedade que respeita a dignidade das pessoas, inclusive no caso que denunciaram de uma igreja evangélica que foi atacada, a Comissão de Direitos Humanos ligou e se colocou à disposição né, dos terreiros, a nossa a comissão tem acompanhado e a comissão produziu junto com o gabinete uma, um guia de regularização dos terreiros das religiões de matriz africana, dos povos de terreiros do Distrito Federal, Candomblé, da Ubanda, para dizer mais ou menos aí do direcionamento da regularização dos terreiros porque a gente sabe que é uma uma matriz religiosa que é muito, sofre muita violência tem muito preconceito discriminação, então acho que é uma coisa importante para nós. Eu já falei dos assistentes da educação, que ficaram de fora. Depois a gente consertou no segundo turno. Eles estão na, no orçamento agora. Estou é... muito feliz que a gente está encerrando esse primeiro ano de mandato. Estamos perto de encerrar, ainda é dezembro. Ainda podem fazer muita merda, porque ainda falta 20 dias para acabar o ano. E a gente sabe que nunca é tarde para esses governantes que estão aí, Bolsonaro e a companhia, né? fazer muita cagada contra o povo, contra os nossos direitos. Então... Não é tarde, então a gente não pode comemorar que está chegando o Natal, né? Porque tem aquela fase do Natal ali que parece que tem oito dias que não tem Diário Oficial, que deve ser, assim, um alívio pra gente, porque de tanto desmonte que eles fazem nos conselhos, de tanto ataque aos direitos humanos, aos direitos sociais, projetos de lei, PECs, que vão contra uma concepção civilizatória que respeita o outro, que você tem seis dias para respirar do Diário Oficial ali do Natal, já dá um, já dá um gás, né? Então, mas assim, a gente não pode nem respirar direito porque esses caras podem vir com mais ataques, que o governo Bolsonaro, infelizmente, e a gente não falou dessa, nessa live disso também, a gente fez uma posição muito dura esse governo, porque a gente sabe que mesmo estando nessa jurisdição do Distrito Federal, como deputado distrital, a gente está na capital do Brasil, todo mundo está acompanhando que ali embaixo, na esplanada dos ministérios, está o governo federal e as pessoas querem saber o que a gente vai fazer. A gente acompanhou todas as manifestações, negociamos com o Comando Geral da Polícia Militar a realização das manifestações e a garantia do direito pleno à manifestação, que é um direito fundamental, então a gente estava na rua também nessa garantia. E importantíssima a oposição que a gente fez ao governo Bolsonaro, fomos para a rua nos atos em defesa da educação, contra o contingenciamento assinado pelo ministro da educação, lamentável, né? todos os ministros do governo Bolsonaro, como vocês já sabem, o nosso gabinete é super fora Bolsonaro, porque é uma é um governo que não tem cura, não tem salvação, né? é um, é um câncer para a política brasileira, então a gente é fora Bolsonaro. Não é fora ventrado, fora não sei, é fora Bolsonaro, não tem como. É um governo que precisa, a gente precisa de cura na política brasileira, É né? um governo que representa o oposto de um projeto de sociedade de respeito às pessoas. Então, acho que é fundamental que a gente tenha essa luta como uma luta em perspectiva. Não é independente, estou nem entrando na polêmica dos grupos políticos, partidos, setores, mas independente do que cada um defenda como bandeira para o ano que vem, a gente tem que se organizar para construir uma alternativa de poder para esse país que seja é popular seja representativa, que seja garantidora dos direitos sociais, dos direitos humanos, que possa reivindicar as conquistas escritas na Constituição de 1988. Tem muitas coisas legais que a gente fez ao longo do ano. Vocês viram que a gente fez uma inserção nacional, internacional, foi muito foi muito importante para a valorização desse mandato LGBT, um mandato LGBT e não só LGBT, porque mandato LGBT é o seguinte, gente, né, você tá um LGBT sentado na cadeira. Mandato LGBT você ter pessoas que são LGBTs, que encaram isso com naturalidade, mas que discutem muitos temas, né? e que podem debater muitos temas, né. Você pode ser líder da oposição de uma casa legislativa e ser um LGBT, você vai saber debater regularização fundiária, você vai saber debater a situação de um prédio, a situação da construção civil, você vai saber debater a situação econômica da cidade, orçamentária de forma geral, a situação da garantia dos direitos humanos e tantas outras situações, mas garantindo ali que a representatividade também seja uma marca importante. Então acho que isso que é legal, a gente ocupa todos os espaços. Eu queria agradecer muito, muito, muito, muito, todo o Gabinete 24, que é um coletivo, inclusive está aqui agora, a Ana, o Alê, todo mundo, de todo, todas as áreas do Gabinete que ajudaram a construir esse mandato, agradecer muito a todo mundo do PSOL, né? a quem foi candidato na última eleição, a quem não foi, que tem se dedicado, tem ajudado o mandato também a funcionar, mas as lutas da cidade, do Distrito Federal em defesa de direitos, ah, tá na rua. O movimento cultural que ocupou a rua, o movimento da saúde mental, o movimento pró-direitos humanos, o movimento da infância e adolescência, todo mundo que ocupou a rua nesses últimos dias e lutou pelos nossos direitos e resistiu contra os retrocessos, acho que importantíssimo. A Denise aqui é, disse que te acompanhou, que acompanha as suas ações e disse que você está de parabéns. Obrigado Denise, valeu. Não só eu, é um gabinete todo, é um coletivo que fez toda a diferença esse ano, que eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo, agradecer todo mundo que também tem dado esse apoio nas redes, é legal, porque você, tem muitos haters aí, gente que só manda mensagem de ódio, de sacanagem nas redes, de ameaça, hostilidade, uhum. e quando a gente recebe mensagem de carinho, de afeto, também é muito legal. Então, valeu demais, Denise. A Cristielle é de terreiro e diz que tanto tempo, há tanto tempo eles são violentados e obrigado por defender. Muito legal. Ó. A gente está muito orgulhoso de ter, pela primeira Sim. vez, Cristielle feito uma roda, de, uma roda das religiões matriz africana, na verdade, uma roda de candomblé, aqui na abertura dos nossos... Do, do nosso Novembro Negro, foi muito legal, acompanhando essa praça do servidor aqui, foi muito legal também, muito representativo, tá convidada para visitar aqui o nosso Gabinete 24. Eu queria agradecer também demais a todas as LGBTs da cidade, né, que tem jogado essa energia maravilhosa pra gente aqui também, que tem apoiado o mandato, né, onde eu vou, vou na festinha, numa baladinha, sempre vem falar com a gente, falar olha, o mandato de vocês está brilhando muito, a gente tá aqui, a gente está aqui por todas, por todas nós, por todas vocês LGBTs, que também sofreram muito, que foram invisibilizados. É por isso que a gente está ocupando esse espaço. Agradecer muito pelo apoio, demais mesmo. Agradecer a todos os servidores e servidoras públicas do Distrito Federal que têm dado esse apoio também aqui para o nosso mandato. Os trabalhadores das empresas públicas que estão sempre no nosso gabinete, estão sempre à disposição as carreiras públicas de várias áreas, mas assim, a carreira pública da assistência, as carreiras da saúde, os professores, professoras do Distrito Federal, os especialistas socioeducativos que são apoiadores e apoiadoras de primeira linha, primeira hora desse mandato. Agradecer a todo mundo, a toda a sociedade, a todo mundo que defende direitos humanos, a todo mundo que é contra esses retrocessos horrorosos que a gente está vivendo. Então dizer que o nosso mandato está à disposição demais e que muitas lutas ainda virão, que a gente já está preparando o um planejamento. Mandem suas opiniões, mandem suas avaliações, mandem suas dicas, perguntas, que a gente está super à disposição. Valeu demais, gente. Um beijo para vocês. Estamos aqui com o Gabinete 24 de Portas Abertas.